Danilo, fala um pouquinho da da Corpus, o que, que, qual que é o segmento de vocês e como vocês é, atuam aí na rotina de vocês. Então, Júlio, bom dia, em primeiro lugar. A EngiCorps é uma empresa de consultoria, então ela faz tanto a parte de projetos quanto a parte de gerenciamento de obras. Nesse segmento que eu atuo, é a parte de gerenciamento de obras. Eu sou engenheiro de segurança. Que trabalham nessa na obra que a gente está agora no interior de São Paulo. A gente tem uma equipe composta para esse projeto de 22 pessoas e 10 veículos para nossa equipe. Então, como já tivemos problemas em outros projetos de utilização de veículo, de modo particular, sem autorização, profissionais em alta velocidade. Aí, antes de começar esse projeto, eu já conversei com o gestor e expliquei da necessidade da gente ter um sistema de controle de velocidade, um controle de posicionamento dos profissionais. Aí tá. ele abraçou a ideia, ele gostou e deu certo de que a gente começou no começo do projeto e o pessoal também já chegando com esse sistema não tem uma impressão ruim. Então, eles já sabem que vão trabalhar nesse projeto Entendi. com um aparelhinho controlando a velocidade, controlando a posição, controlando o consumo, controlando as revisões que o veículos tem que passar. E uma coisa que está sendo bastante interessante agora, porque antes chegavam todas as notificações para mim e para o gestor da frota. Aí, o que eu fiz? Cada profiss... Agora que já definiram os carros, como cada profissional vai atuar com cada carro, eu cadastrei também o um e-mail deles. Então, assim que eles passam da velocidade, aí já vai chegar para o e-mail. Então, é isso que... Não, então, eu não preciso ficar puxando a orelha, viu? Oh, você chegou a 120 por hora, numa vida de 100 por hora. Olha, foi então, aí... sensacional isso que você fez, cara. Eu achei assim o máximo. É, teve um teve um, um acho que umas duas ou três vezes que o seu profissional respondeu com cópia para todo mundo e aí acabou copiando o sistema e chegou para nós aqui né e aí eu vi ele falando olha eu não vou repetir mais isso eu tive que me de um pouco aqui na velocidade mas não vai acontecer mais e teve uma outra também que ele saiu da área né e aí, ele falou assim, ah, fui, fui pegar minha janta aqui no bairro tal, mas já voltei. Nossa, foi sensacional isso, cara. E daí o pessoal acaba usando o carro da empresa para fazer a janta também. Para tá. Mas daí, o que eu deixei de cadastrar no sistema? Até às 10 horas, a gente autoriza a utilização. Então, do horário das 10 da noite às 5 da manhã, que não é horário de obra, nem horário de refeição, não pode estar em funcionamento os veículos. Perfeito. Então, foi esse o cadastro. Se a gente identifica, ah, o carro ligou uma hora da manhã, aí eu já é a conversa com o gestor de cada ponto, é o engenheiro responsável. Ah, mas o que que aconteceu? Daí ele explicar ah, nesse ponto houve um vazamento e daí teve, o pessoal veio aqui para cá. Então a gente consegue ter esse retorno. E o pessoal sabendo que tem esse aparelho, esse equipamento, acaba tomando muito mais cuidado. Então, Você gente... fez um, um documento assim, um termo de uso, uma política de frota para eles assinarem, ou foi tudo verbal? Tem a Englob, a sede lá de São Paulo, ela tem um documento de utilização dos veículos. Então, o profissional é responsável pelo pelo veículo por qualquer multa que ele sofre. Então Justamente com isso aí, a gente consegue, nós já recebemos algumas multas de velocidade também por farol, mas aí com, com, com, o, com o rastreamento, né com o dele, tem mais uma força, Ó, realmente você está ultrapassando, uma hora vai chegar a multa, você vai ser sim. penalizado tanto pela empresa, quanto pela polícia, né? Sim, sim, você consegue atuar até na prevenção, né? independente de chegar a multa ou não, tá ultrapassando a velocidade, uma hora vai, vai vir a, a notificação, legal. Então, a gente pode dizer que o ele ajudou vocês aí no, no sentido de é, segurança em termos de risco de acidente, com relação à multa, a não usar o carro é, de madrugada, fora do horário, e também com relação a, a ele não utilizar para fins particulares, né, não sair daquele determinado local, vocês ficam sabendo de imediato. É, porque já aponta, a pessoa saiu da seta eu sei, a pessoa tá indo ao aeroporto, o patroceiro da cerca, onde que tá indo, então eu já, já tenho uma ideia e, e encaminhando primeiro, daí eles vão saber, estou sendo monitorado, além do profissional, tem um sistema que tá me monitorando. Pô, oh, muito bom, Danilo, a gente fica muito feliz, cara, em ver esses casos, é, pessoalmente no caso da NG Corp, que a gente vê que existe uma preocupação com Exemplo, que é né, uma empresa séria aí, e a gente fica muito feliz de saber que a gente pode estar tá ajudando né vocês, criando é um valor, e eles, mal eles sabem os riscos que ele, que ele corre sem ter um monitoramento, sem ter uma um controle do veículo na mão. né Simplesmente vai lá, entrega o veículo para o funcionário dirigir, e aí, você vai falar com eles, falar assim: ah, mas eu não tenho tempo, o gestor está sempre né, naquela correria, todo mundo está, óbvio. E você vai, não, mas eu não tenho tempo, eu não vou conseguir usar esse sistema, deixa quieto. Tal, sei lá. Queria que você, sei lá, como você já está do outro lado, deixasse uma mensagem: o que, que essa galera está perdendo aí de não usar um, um recurso é, tecnológico como esse? Sim. É. Então, eu não considero que eu estou perdendo tempo. Na verdade, a Ingecorp fez um investimento para evitar que um acidente aconteça lá na frente, por causa de um excesso de velocidade, ou que o um veículo se desgaste sem ter necessidade para uma viagem pessoal, sem autorização. Então, eu devo aproveitar uns 20 minutos, do meu pego um dia, que eu estou mais tranquilo, 20 minutos, entro no sistema, sempre atualizo. Mexo em relação ao perímetro que o pessoal está área, que o pessoal está trabalhando, aí vejo a velocidade, se está compatível ou não, o limite que eu estabeleço. Um outro ponto legal é em relação às revisões, que você consegue programar a revisão dos veículos, então você não precisa né, entrar em cada veículo, a nossa frota ainda é pequena, tem 10 veículos, mas sempre estão rodando, estão nos trechos, então a gente não consegue um dia parar para ver isso daí. Então esse é outro Ótimo. ponto porque pode chegar casos, nossos casos são de locadoras. Se a gente perde o prazo da revisão, perde a garantia e a multa também acaba sofrendo multa. Perfeito. Então são esses os pontos. Aí além disso tem a questão do consumo de combustível, o controle do consumo. Então, a empresa consegue ter uma ideia de quanto que está gastando também. Então, não é uma perda de é tempo, na verdade, a gente está ganhando tempo e antecipando certos problemas que poderão vir pela frente. Com certeza, muito legal. E, e também, é, além dessa outra questão do, do, da revisão, quanto que você não vai perder de tempo, caso aconteça realmente um acidente, né? um, cine, um sinistro, quantas coisas são envolvidas em relação a esse assunto, e é o que a gente sempre fala, é pelo contrário você vai investir aqui como você falou 20 minutos mas você vai ganhar muito em, em, em evitar em, em problemas e ficar administrando problemas né no caso do sinistro ou amanhã ficar ah vamos fazer um plano de redução de combustível tá mas baseado em que em que parâmetro em que métrica né se você não tem informação na mão dentro do nosso sistema do rastreador, na parte que você cadastra os motoristas tem um campo lá para você colocar o vencimento da CNH. É, eu sei que você já faz um controle à parte, né? mas seria mais uma, uma redundância, um lembrete para você. O que, que acontece? Como você coloca lá a, o vencimento da CNH do motor estatal, quando der 30 dias para vencer, o sistema vai te mandar um e-mail te lembrando: Ó, CNH do, do, do, do João. Tá vencendo em 30 dias e depois que vencer, ele te manda outro não vencida. Tal então você precisa ir lá e dar ok no sistema alterar a data. É isso, isso aconteceu justamente por um por um exemplo que eu dei. Foi um cliente também que pediu essa deu essa, essa ideia, né? E a gente implementou um sistema porque ele fazia um controle manual lá só que, como eram poucos, poucos veículos, ele olhava de vez em quando e. Calhou de passar, e o profissional também nem lembrou, né, nem fez uma fé, mas não lembrou, e ficou com a carteira vencida e parou, justamente numa blitz, num comando policial. Nossa, é, é, eu não sei o final que deu essa história, mas você imagina uma empresa ficar com um profissional contratado, no caso dele lá, a CLT, e sem poder exercer a função que ele foi contratado para fazer, né, porque ele não podia dirigir o veículo por isso que eu te perguntei como é que você faz esse controle. Então depois dá uma olhada nessa parte dos motoristas e coloca a data de todos. E isso é interessante porque no momento eu posso eu posso não estar nesse projeto ou estar de férias aí tem no sistema o pessoal acaba recebendo essa notificação e com certeza outros projetos também receberão esse sistema porque a gente sabe que a dor de cabeça, a, a, o nosso papel é prevenir antes de, então, a dor de é Muito grande. E eu acho que o que está sendo investido ne, nesse, na implantação, na, na mensalidade, tem um, acaba tendo um retorno. Então, muito bom. É por isso que a gente conseguiu implantar para esse projeto. Legal. Beleza, Danilo. Obrigadão, cara, pelo seu tempo aí. Vou gravar aqui para gente. Alguma e... coisa à disposição. Ah, bom, bom, bom início de ano aí, boa virada para você aí, que 2019 seja tão bom e melhor quanto foi 2018 para nós. Eu agradeço e um feliz 2019 para todos vocês aí. Beleza, obrigado Danilo, um abraço. Tchau, tchau.